Essas portas foram seladas pela Ordem da Torrente. Qualquer exploração nas instalações que se seguem devem ser feitas com arbitragem da Ordem. É, que a Senhora dos Túmulos tenha misericórdia das almas daqueles que pereceram lá dentro. E que o mestre das guildas das aranhas cinzentas ardam os seus pecados. E, tipo, É bem resistente aí a porta, ela está protegida magicamente, de maneira que é difícil de você conseguir abrir. Mas vocês tem o Tordek, né, que, tem, que é um anão que precisa de quebrar coisas. Pode abrir! De, uma de mim. Vai lá, cara. Você ouve as operações da porta estourando uma, uma, plaf, plaf, plaf, plaf, e a porta caindo pra frente. Aqui são... O que são. Acho tem do outro lado. Quando isso acontece. Uau! Nossa Sai. senhora! Uma torrente de espíritos aqui, sabe? Passando por vocês. E atravessando vocês. Ah, o corpo de vocês. Vocês vão sentindo eles passando, passando, passando por vocês.